Se liga aqui no vídeo de hoje, eu quero mostrar para você um padrão, tá? Que eu tenho identificado aqui dentro da bet 365 Que pode fazer com que você consiga ter uma taxa de acerto muito maior E menos redes, menos erros dentro da plataforma Então se você já gostou do assunto do vídeo, já deixa o seu like Porque se você quer ganhar dinheiro com uma aposta esportiva Quer ganhar dinheiro no mercado através da internet Você precisa acompanhar os próximos vídeos do canal Então já deixa o seu like aqui e já se inscreva no canal E ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo E vamos embora pro vídeo Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo no meu canal. Me chamo Júnior Moreira. Se você não me segue no Instagram, já vou deixar meu Instagram aparecendo aqui na tela para você. E bom, é o seguinte, olha só, muitas pessoas hoje, né, estão começando aí no mercado de apostas esportivas através da Bet365 e tudo mais. E tem algumas dificuldades, tem alguns desafios, né? Muitas vezes em questão de fazer análise, em questão de conseguir é, boas taxas de acertos. Muitas vezes a galera está começando com uma banca pequena. Então quero mostrar para você um padrão, tá, que pode fazer com que você consiga acertar mais ter mais é, é, uma taxa de assertividade maior e ter mais lucro dentro da Best 365 E o mais interessante de tudo é que mesmo que você tiver uma banca pequena, se você entender a lógica do que eu vou te passar nesse vídeo aqui agora, você vai conseguir uma taxa de acerto muito maior dentro da Best 365 Só para você ter uma noção, olha só, quero mostrar para você aqui alguns resultados de alguns dos próprios alunos aqui do grupo que a gente faz parte. Só para você ter uma noção que a taxa de acerto ela pode ser realmente muito maior caso você consiga... Fazer, entender o que eu vou te passar aqui, olha só para você ver, olha, isso que são resultados de alunos, aqui, ó, Ed, esse aqui, Carlos Henrique. É, então, são resultados de alunos, ó, Lucas, tá vendo? Ó, Anderson. Então, são alunos dentro do grupo que realmente mandam aqui pra gente né, os resultados que eles estão obtendo através do grupo. E com isso eu quero te mostrar um padrão. Se você entender o que eu vou te explicar aqui agora, você vai conseguir ter muito mais resultado, mesmo que você seja um total iniciante, beleza? Então a gente vai a tela do meu computador que eu quero te explicar um pouquinho do que você vai precisar. Fazer agora, mas lembrando o seguinte: tá, tem uma aula gratuita também onde eu mostro como que eu faço para lucrar uma média de 150 a 200 reais por dia na Best 365. Eu vou deixar o link dessa aula aqui abaixo do vídeo para você, se você quiser assistir. Tá, ela é totalmente gratuita e lá eu mostro para você também como que eu faço para lucrar em 150 a 200 reais por dia sem fazer análise, tá, exatamente sem fazer análise, sem ficar horas do dia fazendo análise ou algo do tipo. Porém, que vai estar tá aqui abaixo do vídeo para você. Agora vamos para a tela do meu computador que eu quero explicar um pouco melhor sobre esse padrão que pode fazer você ter mais resultados na Best 365. Vamos para a tela do meu computador agora. É, então, olha só, a gente está aqui na tela do meu computador aqui agora. Eu separei para você aqui três pontos, tá, que vai fazer com que você ganhe mais dinheiro através das apostas esportivas, tá? O terceiro aqui é onde eu vou revelar para você o padrão, tá, que eu peguei que vai fazer você aumentar os seus resultados. Então não pula o vídeo, não salta o vídeo, porque cada um desses passos aqui vai fazer você ganhar mais dinheiro com toda, mas com toda certeza disso, ok? Bom, este primeiro passo aqui é o que faz a grande maioria das pessoas perderem dinheiro no início, tá? Eu não sei há quanto tempo você está, é, você conheceu este mercado. Coloca aqui nos comentários há quanto tempo você conheceu o mercado de trader esportivo, que você já começou a se aventurar aí, já está fazendo algumas apostas, já está pesquisando. Para eu entender melhor, eu vou responder cada um que comentar aqui abaixo, tá? Bom, olha só. O primeiro ponto aqui, ok? O primeiro ponto aqui que as pessoas mais erram é o quê? É focar, é, é, que eu sempre digo, né? foque apenas em um único mercado primeiro. Porque o grande erro das pessoas no começo, elas querem abraçar o mundo, né? Então elas veem uma pessoa falando ali sobre, é, por exemplo, futebol virtual, já quer apostar em futebol virtual de qualquer jeito. Aí vê o outro falando sobre FIFA, quer apostar em FIFA. Aí, vê o outro falando sobre escanteios, quer apostar em escanteios. Pega somente um destes mercados primeiro, tá? E... É, estuda um pouquinho sobre, sobre esse mercado, pesquise, se for o caso, entra num grupo VIP de alguém né, que é, te economiza tempo, não precisa ficar fazendo análise, é só pegar as entradas já prontas ali e seguir, mas foca em um mercado primeiro. Hoje, no meu caso, tá, eu atuo em dois mercados atualmente, que são o mercado de escanteios minutos, ok? É, inclusive eu faço parte de um grupo VIP que eu sempre divulgo para vocês aqui, não vou me prolongar sobre esse grupo VIP aqui, vou deixar aqui na descrição o link também para quem quiser saber mais. Para quem, às vezes, é, por exemplo, no meu caso, né? Eu não sei fazer análises, eu já quebrei minha banca algumas vezes tentando fazer análises, tá? Já quebrei minha banca quatro vezes tentando fazer análise por conta própria, apostando por impulso, por emoção. Acabei perdendo dinheiro por conta disso. E também não tenho tempo de ficar analisando jogos o mundo todo, tá? Então, por isso que eu já faço parte de um grupo VIP com é o grupo da Lions. Eu vou deixar o link aqui na descrição também para quem quiser saber mais sobre o grupo VIP, tá bom? É... Então, eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser saber mais sobre o grupo VIP, ok? Ponto, vamos lá. Hoje eu faço parte do, do mercado de escanteio minutos e mercado de futebol virtual. Mas, mesmo fazendo parte do futebol virtual, o que eu mais atuo hoje ainda, tá? o que eu mais faço parte é o escanteio minutos lá no grupo VIP que eu faço parte, ok? É o que eu mais atuo hoje. Mas eu não cheguei querendo abraçar o mundo de uma vez só. O único momento em que eu quis fazer do meu próprio jeito, que eu quis fazer a, a parada, sabe assim, por conta própria, né, por, por, por mim mesmo, eu quebrei minha banca várias vezes. Então, não tenta abraçar o mundo de uma vez, ok? Não tenta abraçar o mundo de uma vez só. É interessante que você decida de um mercado, que às vezes você vai gostar mais, estuda sobre aquele mercado, assista vídeos, como eu falei, se for o caso, faça parte do grupo de alguém, siga alguém que é especialista naquele mercado, que isso vai te ajudar muito a ir melhorando seus resultados. Agora, o ponto 2, que pra mim vai diminuir muito as chances de você é, errar, tá? É você aprender o básico sobre isso daqui, ó. Ok? Você aprendeu o básico... Sobre análise, tá? Aprender o básico sobre análise. Eu não sou um analista profissional. Quando alguém me chama lá no meu Instagram, por exemplo, me pergunta Júnior, eu tenho como você dar algumas dicas de análise? Eu, eu não consigo, infelizmente, te ajudar porque eu sei o básico do básico do básico, né? Como eu falei, o meu trabalho é seguir apenas as entradas do grupo VIP porque eu não tenho nem tempo de ficar fazendo análise de nada do tipo. É, nada do tipo, só que é interessante sim você aprender pelo menos o básico, tá? Então eu vou mostrar aqui na tela do meu computador que é agora, por exemplo, aqui dentro da Vest365 da alguns pontos interessantes que você precisa analisar dentro de uma partida, ok? Então, por exemplo, é, quatro pontos que eu acho que é interessante você aprender sobre um jogo caso você atue, por exemplo, no mercado de escanteios, né, interessantes é, que é um mercado interessante, você precisa aprender, tá? Situação de cada time na temporada é interessante você estudar Então eu vou te dar um exemplo, ok? Imagina que vai jogar Corinthians, é, por exemplo, Corinthians e Bragantino no Campeonato Brasileiro É interessante você entender qual que é a situação de cada time na temporada, né? Tipo, às vezes um pode estar tá brigando pelo rebaixamento E às vezes o outro pode estar tá no meio da tabela sem propensão nenhuma ali, né? Tipo, não está buscando nem o título também já está no meio da tabela, não tem muita chance de cair E o outro já tem chance de cair ali, então ele quer a vitória a todo custo é, na hora que o jogo estiver rolando é interessante você analisar o contexto do jogo Então vamos para você entender aqui, vamos pegar um jogo que está rolando aqui agora Só para ficar mais fácil, está rolando um jogo aqui, ó, por exemplo tá? é, Então é interessante você entender as análises, é, fazer uma pequena análise do jogo tá? Por exemplo, olha só, você pega aqui postas de bola, por exemplo olha, O time visitante aqui, olha, que está ganhando no caso de 3 a 0 tem muito mais postas de bola Tá? Na partida, é que você consegue ver o número de ataques perigosos. Esse jogo, por exemplo, é um jogo que, neste momento, apostar em escanteios, minutos, aqui, ó. Tem a opção aqui de minutos, tem minutos aqui... Ah, não tem nem a opção de escanteios aparecendo, somente gols, ok? É, mas é um jogo que, se tivesse a opção de escanteio minutos aparecendo aqui agora, talvez eu não apostaria tanto, porque É um jogo que já está 3x0. Quando o jogo está 3x0, o que acontece? Geralmente, o time que está perdendo, aqui, ó, esse Zibo Cuju aqui, por exemplo, está tomando 3 a 0 é um time que já tomou três gols na partida, então talvez o time já não, não tem mais tanto poder de reação, não vai conseguir atacar tanto. E o time que está vencendo de 3 a 0 já não vai se arriscar tanto mais, já está com o placar nas mãos. Então o time já não vai atacar tanto. Então uma partida que talvez, aqui agora, não seja tão interessante. Por exemplo, apostar em minutos, escanteios. Tá? É, talvez não. Então, o legal é você ir acompanhando a partida. Talvez o time da casa aqui consiga fazer um, consiga fazer o segundo gol, consiga reagir na partida e aí sim... Vale a pena, ok? É, então, por exemplo, tem alguns pontos básicos Mas um, alguns pontos básicos que você precisa dar uma analisada Vamos ver esse outro jogo aqui, só para você entender ó. Esse outro jogo aqui está 0x0 0, Ok? Está 0 a 0 ó, A posse de bola está razoavelmente disputada 61% a 40% basicamente 60x40 Teve 4 escanteios por time de Cal, Ou seja, esse time daqui, ó Chengdu <risos> Hongcheng, É o time que está atacando mais na partida então é interessante ó, você dar uma analisada, ver se, se, se esse time continua com um ataque. É, com a chance de ataque perigosos legais dentro da partida. Tá? Você pode vir aqui em resumos e analisar mais alguns pontos do jogo. Tá? Analisar alguns pontos do jogo, ver a frequência com que esse time está atacando. Não tem vários e vários pontos que é interessante você analisar. Tá? É, então é bom você analisar o contexto geral do jogo. Tá? Por exemplo, você teve um jogador expulso por um time, isso conta. Você analisar, por exemplo Como que o time vai entrar em campo Vou, vou, vou dar um exemplo para você Vai jogar Atlético Mineiro, por exemplo Contra o Flamengo, ok? Atlético Mineiro contra o Flamengo São aí considerados, por exemplo, os dois times mais fortes do Brasil hoje Os dois melhores elencos do Brasil Tudo mais Mas aí imagina que por algum motivo o Flamengo vai jogar, por exemplo Sem o Gabigol, que machucou, por exemplo E o Bruno Henrique também não vai poder jogar Porque não sei o que acontece. está expulso Por exemplo, não vai poder participar do jogo Né? E o Arrascaeta está na sua seleção, por exemplo okay? Então, Ou seja, vai jogar sem Arrasca, sem Bruno Henrique sem Gabigol Ou seja, um jogo que poderia, com os dois times titulares né, Totalmente titulares, ser um jogo de trocação para lá e para cá Talvez sem esses três, o time do Flamengo e o Atlético, por exemplo, estando completo Seja um jogo mais predominante para o Atlético Então muda o panorama do jogo Então é interessante você analisar tudo isso Agora, por exemplo, com os dois times completos quem se lembra do primeiro jogo que teve este ano entre Atlético e Flamengo no Campeonato Brasileiro, ficou 2x1 para o Atlético no Mineirão, foi jogo de trocação o tempo todo, os dois times atacando o tempo todo. Eu não lembro agora quantos escanteios que teve no jogo, mas teve muitos e muitos escanteios. Então você precisa dar uma analisada em tudo, tá? É, em relação a isso, se o time está brigando pelo título em cima, se está caindo ou não, se está se vai entrar com o time completo, se vai entrar com o time desfalcado, se vai jogar em casa, se vai jogar fora de casa, em vários pontos importantes. Mas, principalmente para esse minutos, se você quer aprender a analisar, o mais legal é você ir analisando, estudando o jogo no decorrer da partida, né? Porque no decorrer do, jo do jogo pode acontecer muitas e muitas coisas aqui dentro, tá bom? Mas, o, o ideal mesmo, principalmente se você está iniciando e você não quer ter erros, é você fazer parte, sim, de um grupo VIP, de alguém que você siga, de alguém, de alguém que você... Acha que é especialista em um assunto, que você já acompanha, que entrega um bom conteúdo e que mostra resultados para você? Beleza? Bom, e aí vem a parte do padrão que eu peguei, tá? Que faz com que eu consiga ter esse lucro que eu tenho todos os dias. Todos os dias ó, você pode ver minha banca aqui agora? Minha banca neste momento está a 5.80 reais. Quem começou a me acompanhar alguns meses atrás, alguns meses atrás não, né? Quase um ano atrás, lembra-se que eu tinha uma banca de R$ reais. Tá? Eu estou fazendo essa banca crescer aos pouquinhos, ok? É claro que eu faço saques ali, eu sempre mostro lá no meu Instagram secundário também é, Eu faço saques e tudo mais, só que eu mantenho sempre a média de R$150,00 de lucro mais ou menos por dia Seguindo apenas as entradas deste grupo aqui, ó que é o grupo VIP da Lions O link desse grupo VIP tá na descrição, tá? Caso você venha se interessar por este grupo e adquira o grupo pelo link que está abaixo do vídeo aqui Você ganha um bônus meu, ok? Na página lá explica tudo direitinho mas eu quero explicar para você algumas coisas. Aqui está alguns resultados mais alguns alunos. que é Lucas Moreira, meu xará inclusive, ó, Anderson Silva. Então aqui dentro tem lucros dos próprios alunos para você ver que, que que a parada realmente acontece. Mas qual que é o padrão que eu quero deixar para você? E esse padrão vai se encaixar para você independentemente se você faz parte de um grupo VIP de alguém ou não. Ou se você é, faz análise por conta própria, tá? Eu quero explicar isso para você. Olha só, qual que é o padrão que eu pego, ok? Deixa eu tirar aqui para você ver, para a pra gente conseguir explicar em tempo real. Primeiro, não foque na quantidade tá, de entradas que você faz durante o dia. Foque na qualidade, ok? Eu vou te dar um exemplo. Teve tempos atrás que eu pegava, por exemplo, 15, 20 entradas do grupo no dia, Ok? acertava por exemplo né, acertava por exemplo de 15 20, ele acert... Vamos pô, de 15, de 15 eu acertava por exemplo 13 e errava duas ok só que essas duas erradas às vezes diminuía muito meu lucro durante o dia diminuía muito meu lucro durante o dia o que, que eu passei a fazer tá eu passei a focar mais na qualidade ok passei a focar mais na qualidade ou seja ao invés de entrar Tá? ao invés de pegar, por exemplo, é, 15, 20, 30 entradas durante o dia, hoje eu faço apenas uma, duas ou três ali durante o dia, dependendo da situação, no máximo umas quatro. Mas eu pego muito menos entrada hoje em dia. E aí tem um padrão que eu observei o seguinte, e aí este padrão, neste caso aqui, eu observei dentro do Grupo VIP, tá? E aí alguns insights que eu tenho feito, é passado por alguns alunos que têm comprado, adquirido o Grupo VIP através do meu link de indicação, que eu passo algumas dessas informações, que é o seguinte, Ok? Quais, qual é o padrão que eu observei? As primeiras entradas do grupo VIP aqui, olha, os analistas, dificilmente erram. Mas dificilmente erram mesmo. É, a gente ainda não identificou se é porque, às vezes, o mercado na parte da manhã é muito melhor, ou se pode ser, inclusive, porque na parte da manhã os analistas estão com a mente mais, mais, mais como posso falar, né? estão mais descansados, não conseguem fazer uma análise melhor. Eu não sei explicar o porquê, mas, de fato, é dentro do grupo. Se a gente pegar aqui, olha, esse dia, olha acertaram basicamente todas as entradas na parte da manhã. Se a gente voltar, ó, que tem mais resultados de alunos para você ter uma ideia. Se a gente voltar no dia anterior, olha só, acertaram a primeira, a segunda e depois acertou uma sequência novamente. Você pode ver que, que é dificilmente erram-se as primeiras entradas do dia, Que vale, Vamos pegar mais aqui outro dia atual mais um dia mais recente. Olha só essa sequência, olha esse dia para você ter uma noção, galera. Olha só isso. De 20 entradas, erraram basicamente somente uma. Mas as primeiras, como sempre, olha, intactas. As primeiras entradas sempre intactas. Então, qual que é a minha observação? Ao invés de pegar, por exemplo, tá? imagina o seguinte: eu quero ter um lucro de 100 reais no dia. Ok? Este vai ser o meu lucro: 100 reais por dia. Ao invés de, por exemplo, eu pegar 10 entradas, por exemplo, que vão me dar 10 reais de lucro durante o dia, né? que daria 100 reais no total. O que, que eu faço? Eu prefiro pegar uma entrada, por exemplo, que já me dá os 100 reais de lucro. Ou, por exemplo, duas entradas que me, dá, né, que me dão 50 reais de lucro cada um. Porque a probabilidade de acerto, de acertar duas, é muito maior do que de acertar 10. Consegue me entender? É muito mais fácil você acertar duas seguidas, né, duas entradas durante o dia com um, uma taxa de lucro maior do que você acertar 15 mesmo que seja com né picado ali né com valores picados mas só que às vezes um erro vai pegar todo o lucro que você teve durante o dia então este é um padrão que eu tive e aí neste caso aqui eu tô dando o, passando para vocês esse site com o meu padrão baseado no grupo né porque que, qual que é a vantagem deste caso aqui para mim tá como eu falei eu não tenho tempo de ficar fazendo análise nem nada disso do, é, né essas coisas do tipo e aqui dentro do grupo os analistas já fazem isso, eles já fazem análise dos jogos o dia inteiro Então a taxa de erro deles já são muito baixas dentro do grupo A taxa de erros do, dos caras dentro do grupo é muito baixa Olha aqui, ó, de 13, por exemplo, errou 3 okay? Então assim, a taxa de erro dos caras é muito baixa Então o que, que acontece? A chance de dar green já nas entradas elas são altas Mas eu observei que as, entradas, as primeiras entradas do dia sempre dou um green, sempre dão um green, então qual que é o meu trabalho, aqui em outros vídeos aqui dentro do próprio canal eu sempre mostro pra vocês é, que as minhas primeiras entradas, né, eu sempre mostro por exemplo lá no meu Instagram, que eu consigo bater o meu lucro antes de meio dia na maioria das vezes igual agora, são 9h49 da manhã, eu já peguei uma entrada hoje e de deu um green até o momento, apenas uma até o momento, tá? É, e são 9h49 da manhã Eu estou gravando esse vídeo aqui para você Então o que que acontece? Geralmente eu consigo esse lucro antes de meio dia Porque aí eu consigo inclusive focar nos meus outros negócios durante o dia Sacou? É claro que se você tem apenas 100 reais na sua banca Você não vai jogar os seus 100 reais na sua banca É claro que é, você precisa definir uma meta baseada na sua banca Se você tem uma banca muito pequena Você precisa de, é, dividir isso daí de uma maneira Que não vai colocar toda a sua banca em risco de uma vez só Tá? Então hoje, por exemplo, 10 reais, querendo ou não, é colocar 100 reais, 200 reais uma entrada para mim hoje, não afeta tanto porque tecnicamente falando, hoje a minha banca está em 5.800 reais. Então não vai me afetar tanto, sacou? Então se você tem 100 reais uma banca, você não vai colocar seus 100 reais na banco, na sua aposta, ok? Mas essa é uma, uma estratégia que eu tenho aplicado, que eu tenho passado para alguns alunos que têm adquirido o grupo VIP através do meu link de indicação e que tem feito muitos alunos lucrarem muitos alunos lucrarem, tá, dentro aqui da plataforma, tá, então é mais ou menos esse site que eu queria deixar para você, foco em todos esses pontos aqui que eu expliquei para você que eu acho que vai te ajudar e muito a obter os seus primeiros resultados, beleza? Bom, qualquer outra dúvida que você tiver, também você pode me chamar lá no direct no Instagram, tem o meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo também, se você quiser, eu vou deixar o link tanto da aula gratuita que eu mostro como que eu lucro aqui para vocês também, 150 reais e por dia e também o link direto para... Pro grupo VIP que tem um bônus meu Se você adquirir através de uma indicação também Caso você queira Se você não quiser também, sem problema Permanecemos amigos e se inscreve no canal para você receber os próximos conteúdos em primeira mão Porque eu sei que você quer ganhar dinheiro com isso Então você se inscreve para você não perder nenhum conteúdo Beleza? Então até o próximo vídeo então e valeu